Eu acho que é muito importante a gente conhecer a realidade dos servidores e servidoras do Distrito Federal. Eu sou servidor do GDF, Leandro. Há mais ou menos 10 anos, faz 10 anos que eu trabalho no sistema socioeducativo Uma área que nós atendemos os adolescentes que estão em conflito com a lei E estão internados nas unidades de internação para atendimento socioeducativo E isso é grave, é uma área, deputado Chico Vigilante que Os servidores que trabalham nessa área do sistema socioeducativo Eles estão sob uma pressão imensa, péssimas condições de trabalho Os aumentos dados aos servidores públicos do Distrito Federal não são aumentos são correções inflacionárias, os servidores têm péssimo salário. Eu acho muito ruim que qualquer deputado, deputada Júlia Luce, venha a essa tribuna defender o governador Ibanez quando ele mentiu na campanha. Nenhum deputado distrital pode defender um governador que faltou com a verdade na campanha. Se ele disse que ele ia pagar os aumentos, ele tem a obrigação de cumprir. A eleição não é um passeio. A eleição é o um exercício da democracia, é através da eleição e através do que ele disse na eleição que ele se tornou governador. Ele não pode mentir e achar que é normal chegar no primeiro dia de governo, não cumprir suas promessas e 90 dias depois dizer que não vai pagar o aumento dos servidores públicos do Distrito Federal. Não é correto, isso é um desrespeito a todos os servidores, trabalhadores do Distrito Federal. Eu trabalho numa área, deputado João Cardoso, que os servidores estão em condições degradantes e com péssimos salários. Eu desafio a todos aqui a mostrar o meu contra-cheque. Como servidor, o que a gente brinca na nossa área é servidor do município. Eu sei que, Vossa Excelência, é servidora pública federal, nós aqui no GDF, na ponta, na base, no atendimento direto, nas unidades onde eu trabalhava, já trabalhei em Planaltina, trabalhei no CAGE, trabalhei no Recanto das Emas, trabalhei em São Sebastião, nós sabemos o que nós passamos. Eu vou passar os quatro anos desse governo defendendo o pagamento de reajuste aprovado em lei e reconhecido pelo TJ. Isso é fundamental e não acho normal... Que o governador tenha dito uma coisa na campanha E agora venha dizer que não vai pagar O aumento dos servidores O governador acabou de mandar uma série de projetos para essa casa Renunciando receita Projetos de impostos que inclusive Vossa Excelência vai Esse? votar favorável Projeto do passe livre que quer restringir O acesso a estudantes do passe livre É isso que está dado nessa casa O governador não me parece que está precisando de dinheiro para pagar os passa. servidores públicos Porque ele está renunciando receita É o não, que ele opa. tem dito aqui E é o que tá dado O governador nem considera a análise de um novo reajuste. O governo está tratando da terceira parcela dos servidores públicos do DF, que está pendente desde 2014. Nem as categorias estão discutindo o novo reajuste, nem as categorias do serviço público. O que está em debate hoje na Casa Civil, o que está em debate hoje na Fazenda, é... Justamente o pagamento da terceira parcela. Eu sou parte de uma categoria, filiado a um sindicato, eu sei que vossa rense entende muito dessa matéria. É o que está em pauta hoje. A nossa posição é que os servidores vão ser respeitados e que campanha eleitoral não é brincadeira. Eu acho muito irresponsável nós chamarmos os servidores e as servidoras do Distrito Federal de privilegiados. Nós estamos muito distantes de ser isso. As condições de trabalho que nós atuamos hoje são muito ruins e nós precisamos melhorar muito, valorizar muito as condições de trabalho dos nossos servidores. Portanto, o governador deve urgentemente pagar a terceira, a terceira parcela e valorizar os servidores do Distrito Federal.